Muito bem pessoal, muito bem, estamos de volta em mais um vídeo aqui no canal do Professor Boina. Muito bem, você já é inscrito aí com a gente? É, não é ainda? Então pra, é, aproveita a oportunidade e se inscreve aí, né? pois temos aí muitos vídeos de conteúdos maravilhosos aí que eu tenho certeza que vai ajudar você no ano de 2020, tá bom? Muito bem, se inscreve, é, deixa seu like e é claro, né, assista os vídeos todos até o final. né? É, aquele, aquele vídeo que você for assistir, não, não assista só um pedacinho não, isso aí não ajuda em nada. né? Tem pessoas que acham que o like é mais importante do que ele assistir o vídeo. Ah, eu já dei o meu like, você tem de assistir o vídeo. Você tem de assistir o, o vídeo que se você não sabe, se você não assistiu o vídeo, você não está aí. Ajudando, né? É o canal. Você não está aí ajudando aí o seu parceiro, você que é inscrito aí no nosso canal, tá bom? Muito bem, 2020 chegou, acabou as férias, né? É, acabou a mamata, viu, filho? É, os problemas começaram tudo de novo, viu? É, principalmente pra você que estava na expectativa, né? Esse novo governo aí prometendo: olha, vamos fazer pente fino, vamos é, fazer isso, fazer aquilo e vamos passar o facão e tudo, né? É, e tinha gente que estava com o cabelo arrepiado, até os, até os careca estavam com o cabelo arrepiado aí de medo, é, de medo aí desse pente fino, né? E o problema desse pente fino do governo é, não, não é, na realidade, para muita gente, é, os exames lá, né? Se eles fossem sinceros é, na hora de fazer os exames, por exemplo, a chama o Zé e o Mané, é, e o Mané e o Zé têm tá problema de saúde na realidade, né? Mas só que tem tanta incompetência no meio dos profissionais do INSS, que muitas das vezes é, eles pegam e cortam o benefício da pessoa, mesmo a pessoa estando aleijada. É, eles fazem vista grossa, até parece que eles ganham, né? Ganham para prejudicar as pessoas é, das, da classe mais pobre, mais simples, pessoas que saem lá paralítico de um braço ou paralítico de uma perna, é, está aí totalmente aí precisando aí do benefício, simplesmente é cortado e eles viram as costas e não dá a mínima, né? Mas é isso aí, né? O INSS não, é, não mudou agora não, né? Está tá desse jeito e faz tempo, né? É, faz tempo, na hora que começou essa, essas revisões, aí o pessoal é, começou a ficar de cabelo em pé, inclusive até careca, né? É até careca, aquela fachada de cabelo que ele não tem mais e começou a sonhar com ele arrepiado, né? é coisa é, é complicada é séria você que também é, você que tem seu benefício aí né você não é, fez a prova de vida esse ano ó, corre lá viu corre lá isso aí é muito importante é, prova de vida entre benefício aposentado e outras coisas mais né? principalmente benefício que é perseguido né é o que que acontece benefício para para o seu próprio bem você precisa ir todos os anos quando completar um ano certinho, é, por exemplo, ó, tem pessoas que vão em janeiro, né? Todo janeiro você vai lá, faz a sua prova de vida no banco e vai lá, procura aquela, aquele setor é, da prefeitura, né? É o cadastro único e faz a sua prova de vida lá também, né? É, tá arriscado? Tá. Se você fazer, não vai ser cortado? Não sei. Mas é melhor não arriscar também, né? É melhor não arriscar. Mas graças a Deus, gente... Graças a Deus, aquele monte de, é, de promessas, de cortar, de, é, de perícias, de é, revisão é, que está tão assustando o povo, está tudo atrasado, graças a Deus, né? Vai vir? Talvez, talvez chegue aí um dia, né? Mas está super atrasado, tem milhões de pessoas aí empaçocadas aí, coisas que eles não estão dando conta, graças a Deus, Deus está pondo as mãos, hein? Deus tá pondo nas mãos, tá colocando as mãos, é até entrar alguém lá e salvar a, a, a temporada aí, né? Que tem muita gente que vai sofrer é, com esse tipo de, de corte que estão fazendo. Muita gente simples, muita gente humilde que precisa desse dinheirinho aí para sobreviver, que trabalhou tanto na vida e a única coisa que tem hoje é esse pequeno dinheirinho que o governo paga e está aí é, sofrendo aí, sofrendo aquela angústia. Medo do governo cortar e eles passarem fome né, o resto da vida, né? Que depois vai ser difícil aí de, de reatar. Tem pessoas que falam, mas se tiver tudo certinho, você não, é, você não deve temer, né? Vai conversa fiada, conversa fiada que você fica jogando fora sem saber o que fala. É Porque o, o, os profissionais do INSS eles não estão tá nem aí, não. Você chega lá aleijado, você fica, chega lá arrastando uma perna, eles olham simplesmente para você e não fazem exame. É, se eles achar que devem, eles passam o facão, corta E como se o INSS fosse deles... Como se a instituto, o Instituto... É, pagasse e saísse do bolso deles... E eles mesmo, como estão aí... É, como profissionais... Né, às vezes com muita saúde... É, não olha para o ao lado menos favorecido da sociedade... Né? É, mas graças a Deus está atrasado... Ninguém sabe é, quando vai começar novamente... É, no ano passado foi, passou algumas pessoas é, sobre revisão, mas está super atrasado. Muitas pessoas ainda estão comentando aí que talvez nem esse ano é, é, chegue nem na metade da situação. Né? É, é assustador? É, com certeza. Mas quanto mais demorar, é melhor para todo mundo, né? Quem sabe entra alguém de juiz lá e dá um jeito nisso aí, né? Breca tudo isso e aí essa aflição toda acaba, né? Mas é isso é isso mesmo, né? É isso mesmo. O nosso Brasil está aí, né? Vamos ver até onde vai, até onde muda, como muda, se muda para é, piora, se muda para melhora, e nós estamos aí, né? A dispensação do Senhor Jesus, porque o homem sem Deus na vida ele não consegue nada, né? Muitas pessoas estão chorando aí, outras pessoas estão confiantes, ó, o presidente da república vai dar um jeito nisso, eu não sei, né? Eu não sei porque o homem geralmente não dá jeito em nada, se não for pelas mãos de Deus, né? Se Deus permitir, ele pode dar uma viravolta nessa situação, e pode é, dar um jeito aí, né, de tirar a aflição dessas pessoas tão humildes, que enquanto eles estão cortando aí pensões de pessoas que trabalharam tanto, é, estão liberando outras, outros fundos aí é, para a política de 2020. Né? Vamos pedir a Deus que entre, entre em providência é, para que, com os mais humildes. Vamos orar todas as noites para que Deus entre em providência e realmente toque no coração da liderança desse país, desse presidente, para que faça alguma coisa realmente para o simples, para o humilde, aquele que trabalhou tanto, às vezes deu um AVC, é, às vezes é, precisou cortar uma perna ou cortar um braço. Eu, eu, eu, por exemplo, conheço uma pessoa que perdeu um braço é num acidente, é, num acidente de trabalho e recentemente aí, eles cortaram aí, o benefício dele. Diz que ele não precisa do benefício, pode muito bem trabalhar. Não dá para entender uma coisa dessa. Né? Uma pessoa com o braço cortado, já, com, já para começo de conversa é cortada a carta de habilitação do homem. Hoje em dia, quem não tem habilitação vai se arrumar como? Outro amigo nosso é, passou pela a perícia também. O médico teve a cara de pau de falar que ele poderia é, simplesmente pedir esmola no sinaleiro, que ele não precisava do benefício. É uma barbaridade, né? É uma barbaridade, é uma falta de noção, uma falta de humanidade ultimamente que as pessoas estão tendo hoje em dia, principalmente pessoas que estão na alta. Pessoas que estão aí em cargos maiores querem pisar na na na, na parte da é, da população menos favorecida, né? As pessoas mais humildes, mais simples, que talvez não tiveram um estudo suficiente, se, é, sofreu de, sofreu demais até agora trabalhando em serviços pesados, é, adoeceu e agora querendo, é o pessoal querendo cortar aí a única pensãozinha que eles tinham direito. É desta maneira que está as coisas, mas é só Deus para poder entrar como providência e dar um jeito nessa situação. Se você está aí me ouvindo ou me assistindo o vídeo nesse momento, não temos aí previsão de quando vai começar novamente esse pente fino, mas nós cremos em Deus que ele tem algo especial, tanto para mim como para você ou para você que está aposentado, ou você que está aí beneficiado do, do INSS, não se apavore. confie naquele que tudo pode, que ele pode fazer algo em prol da sua vida. O homem não pode, o presidente não pode, o, o chefe do INSS não pode, eles usam só de, de tramóia e de, de, de condições aí para poder prejudicar sua vida se eles puder. Mas Deus Todo-Poderoso pode fazer, confie nele, pois ele... Pode tudo com toda a certeza. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.